Pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente do Movimento Antitabagismo. E para você fumante, hoje a gente tem três dicas muito bacanas. Essas dicas veio através da pergunta do Gabriel Fernandes, ele é lá da Bahia, né, de Salvador, e ele mandou mais ou menos assim: "Parei de fumar faz 10 dias e a ansiedade está me consumindo. Como ter menos ansiedade?". Então assim, é, a questão da ansiedade ela é algo que não atinge somente os fumantes, mas muitas pessoas né, em todo o Brasil em todo o mundo. Então talvez seja um dos maus do século aí e está consumindo muita gente. Eu vou dar para vocês aqui hoje três dicas naturais, tá pessoal? Então se você é, quer curar um pouquinho, quer diminuir um pouco a sua ansiedade, vou estar tá dando uma dica para vocês. Eu que particularmente também sou bem ansioso, né? Então a gente pratica, faz essas dicas é, diariamente aí para estar tá evoluindo, para estar tá desenvolvendo aí nosso eu pessoal. Então, pessoal, a primeira dica que eu tenho para você em questão da ansiedade é que você simplesmente trabalha sua respiração, a sua respiração profunda. Como vocês podem ver, eu tô num lugar aqui bem tranquilo, inclusive, eu acabei de fazer todas essas dicas, né, a praticar essas dicas. A gente é, procura estar tá fazendo antes de estar tá passando para vocês né e a, a parte legal é a questão da respiração então assim uma dica quando você tiver bem ansioso tome um copo da água tá um copo da água de repente gelado é um, um copo da água e faça a respiração profunda mais ou menos nesse movimento E vá fazendo, pessoal, jogue o ar para dentro do pulmão, inclusive nós, né, é, pessoas que já foram fumantes, é, você acaba que, é, com, com o passar do tempo, perdendo um pouco da questão da, do, da pulmonar. Então você precisa estar praticando a respiração. A ansiedade, ela é algo realmente sim pelas frustrações, talvez por um momento difícil que você está esperando, talvez por uma entrevista de emprego, por momentos do dia a dia então essas questões elas são muito loucas a nossa mente ela fica mais acelerada não é verdade às vezes a gente está pensando coisas que nem aconteceram ainda e a gente está ali bem ansioso meu Deus o que que vai acontecer como que vai acontecer e isso é normal na pessoa ansiosa tá pessoal então assim a segunda dica para você que quer é, parar de ter ansiedade uma dica natural é a questão da meditação então muitas pessoas tem um certo receio em questão da meditação, mas a meditação ela realmente ela transforma, ela te faz se sentir uma pessoa normal. Então você vai é, fazer essa respiração profunda, você vai fechar os olhos, vá num lugar tranquilo, exatamente como este que eu tô aqui, é, 10 a 15 minutos por dia, né? se você não sabe praticar meditação, aqui no youtube mesmo, no facebook, você encontra vários conteúdos gratuitos para você estar, in estar iniciando. Eu não estou querendo dizer aqui, pessoal, para você se, torma, se tornar praticamente um Buda na meditação. Mas, pessoal, é, é um, algo muito importante, algo bem bacana. São pessoas aí, é, diariamente, que estão é, aderindo a esta prática, né? E realmente ela, ela faz e ela tem uma grande influência sobre, principalmente, questão da ansiedade. meditação ela é algo realmente importante. É, a terceira dica, pessoal, que é fundamental, e eu sempre falo, é, nos meus vídeos e muita gente não leva isso em consideração é a prática do esporte então assim gente é, se você realmente está disposto a parar de fumar e aí vem sentindo esses sintomas que é ansiedade nervosismo principalmente a gente fica bem estourado né a tristeza você precisa praticar exercício você precisa é fazer exercício frequentemente né Diária, diariamente de preferência não importa a idade, não importa quantos anos você tem, hoje existem várias formas de estar se exercitando, né? com acompanhamento também, é sempre recomendo isso. É, e pratique exercício, o exercício ele é algo realmente fundamental. Então se você é, realmente praticar essas três dicas que eu estou dizendo para vocês, que é a questão da respiração profunda, quando você estiver muito ansioso, é, pare um minuto, olhe para você, é, passe a mão. Respire fundo, fale, opa, calma, respira, e pratique isso conforme o seu dia, faça da respiração algo, é parte da sua rotina. Então, respire é, frequentemente, quando você tiver momentos de silêncio, fre frequentemente quando você estiver sozinho, não deixe de praticar a respiração, ela é algo muito importante que vai estar tá te acalmando também, principalmente na hora é que a ansiedade está lá em cima, na hora do, do, do nervosismo, tá? Então conte até 10 durante essa respiração e vai acalmando aos poucos, tá pessoal? A meditação, como nós falamos, e principalmente a questão dos exercícios, tá gente? Então isso é uma forma natural, tá pessoal? Eu realmente assim, eu dou dicas aqui, é, somente é focado na questão de fazer naturalmente, para que não tenha é, nenhuma dificuldade, para que você possa fazer, porque daí eu acredito muito na força de vontade, no poder de decisão. Então se você está é, tá decidida a fazer se você tá decidida a melhorar, se você realmente quer melhorar, se você praticar, você vai vai estar tá evoluindo. Se seu caso for ao extremo e você realmente perceber que não é, não consegue tá diminuindo a sua ansiedade, eu recomendo que você vá no médico para que ele esteja é, recomendando para você uma medicação, algo realmente que é, se encaixe com o seu perfil para sua pessoa, não tome medicamentos é sem orientação de um profissional, pessoal, porque isso é muito grave, tá? E eu conto com vocês, eu espero que é, vocês tenham gostado, espero que as dicas aqui estejam colaborando para que vocês parem de fumar também, e principalmente aí é, para o nosso dia a dia, para a gente evoluir como pessoa, como ser humano, tá bom? É Deus no comando, Renato Galhardo aqui, muito obrigado mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, se você gostou, se você não gostou, é tudo bem-vindo ao nosso pessoal aqui, tá ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.